Bom, e aí pessoal, beleza? Bom, aqui quem fala com vocês é o Autofanias e eu tô fazendo esse vídeo aqui, galera, pelo simples motivo de que meu PC ele tá meio bugado, tá ligado? É, minha, minha, minha placa mãe ela morreu, né? Ela tá dando umas paradas muito loucas. De vez em quando o PC liga, mas a placa mãe tá morrendo aos poucos aí. E é o seguinte, é, já tem aí em torno de três semanas que eu não trago vídeo aqui pra vocês, tá ligado? No canal. Eu não gosto de fazer isso, porque já tem mais ou menos esse tempo que eu tô tendo esse problema com, com essa placa-mãe. Meu PC anteriormente começou a dar uns bugs muito loucos. E eu tava é, renderizando hoje, né? Uh, o vídeo de Rainbow Six que eu gravei com, com BRKS Dato, com passa PassaLáqua, com, com Diego TV de Tubo, com, com o Rogério do canal Central Place. E o meu computador, ele travou do nada, e aí eu reiniciei ele e ele não queria ligar mais. E aí vocês devem perguntar, pô, Elton, mas é uma coisa tão simples, cara. Pega as memórias RAMs, limpam com, com, a, com uma borracha branca, passa um pincelzinho na placa-mãe. Não, galera, eu já tentei tudo isso. Já tentei, já tirei todas as memórias, já tirei a placa de vídeo, já troquei a placa de vídeo várias vezes. Peguei outras placas de vídeo, coloquei no lugar e não deu certo. Peguei outras, outros pentes de memória RAM também não deu certo. Tô fazendo de tudo, galera. Troquei o processador... Todos os HDs, já tirei todos os HDs, já liguei a placa-mãe fora com outra fonte, fora da, do meu gabinete com outra fonte e não resolveu. Então, esse é o meu problema. O problema está na placa-mãe. Infelizmente, eu acredito que seja o PCH dela que está, que está com problemas. Né? O PCH, para quem não manja, é tipo o antigo North Bridge, né? agora na, nessa placa. A minha é uma H61. Uh, H61M E22W8 Que é uma placa mãe da MSI, que é uma bosta de marca Todo mundo já me falou isso Então o que que eu vou fazer, galera? É, o canal vai ficar meio parado? Vai ficar meio parado, por enquanto Porque eu vou ter que é, Comprar outra placa mãe, né? Vou ter que comprar uma placa mãe da ASUS já aí, Ou senão uma Gigabyte E vamos ver o que que dá, né galera? Então isso aí é, Se é a minha mensagem pra vocês Pessoal que tá pensando que o canal morreu, de maneira alguma, tá ligado? O canal vai continuar assim. É, porém, vai ficar meio parado por causa desse... Desse imprevisto, né? Pelo, pela minha placa mãe ter morrido agora. Então é isso aí, galera. Muito obrigado por você ter assistido esse vídeo. Espero que você tenha gostado, né? De eu ter trago essa bosta dessa informação. Mas tudo bem. Então é isso, moleque. Tamo junto e falou.